Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio, Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia amigos internautas do BocNews. News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E nesta segunda-feira, 3 de outubro, no dia seguinte ao processo eleitoral de ontem, é, nós estamos aqui para conversar sobre os resultados das eleições de ontem Com os colegas jornalistas Humberto Chalubi, que está aqui nos estúdios da Boc News TV Diretor do grupo Enfoque de Comunicação E Fernando De Maria, lá na redação do mock News Bom dia, Humberto, prazer em recebê-lo Bom dia, Chico Bom dia, Fernando Bom dia, a nossa audiência E realmente, hoje é um dia muito especial, né Chico? Tem muita dúvida. conversa aí pela Boa. frente Eu acho que os resultados dessa eleição trouxeram algumas surpresas importantes, claro. revelar alguns fatos também é, significativos, né uma reflexão que se tem que fazer sobre essa questão das pesquisas, Sim. Verdade, também o papel que a imprensa cumpriu durante esse primeiro turno. Muito e bem. a gente espera agora que, é, com o segundo turno das eleições, se há, ocorra mais tempo para que as discussões mais programáticas, os planos de governo realmente possam ser debatidos de uma forma mais clara, mais mais criteriosa, na é verdade. Muito bem. Então, o que a gente espera é que é, esse processo que vai ter continuidade até o dia 30, né Muito tanto bem. aqui em São Paulo teremos o segundo turno, como em nível do Brasil, e vamos aguardar aí. E importante também que nós ampliemos nossa representatividade mais uma ah. vez, né? Quase atingimos o recorde que já é, tivemos. Nós, né? Temos, hoje vamos ter nove deputados. Nove deputados representando tantos na Assembleia. Tu, estaremos bem representados. Eu acho que é um panorama para a Baixada Santista. Foi favorável. Favorável. Muito bem, vamos agora ouvir o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação do BocNews. E de lá ele vai nos trazer as principais notícias e destaques do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Alberto. É você, Fernando, que nos acompanha pelas redes sociais. No nosso Facebook, facebook.com.br Jornal Black News. nosso canal no YouTube, youtube.com.br e também no nosso site, BocNews.com, a rádio BocNews, no nosso Twitter, BocNews. Hoje que é o dia do petróleo brasileiro e dia mundial do dentista. Lula e Bolsonaro iniciam busca de eleitores que votaram em Simone e Ciro. Com 99 deputados e 13 senadores, o é a maior bancada no Congresso. Pesquisas nacionais não captam eleitores que não citavam Bolsonaro. 21 milhões de eleitores que abstiveram de votar. Maior o índice desde 1998. A Baixada Santista elege quatro federais e cinco estaduais, a maior bancada desde os anos 90. Agora, a situação das estradas, nesse momento, operação 5 por 5, lentidão, sentido litoral, pela Anchieta. Dos 59 aos 61. E do 13 ao 10, sentido São Paulo, segundo mostra aí o site da Ecovia. Situação das balsas do departamento de hidroviário neste momento. Cinco embarcações operam entre Santos e Guarujá, com 15 minutos de espera do lado de Santos e 15 do lado de Guarujá. Não chove, tem tempo nublado, um mas não chove. Santos e de Cavalho tem duas embarcações operando com 20 minutos de espera, segundo o VH. Escamas câmaras da praticagem na entrada do vestuário. Né, amanheceu com sol, já começa a ficar um pouco mais nublado as camas da praticagem, e também as camas da Prefeitura de Santos, lembrando aí, intervenções, tanto no Canal 2, também nas obras do VLT e, é claro, também ali na Rua Goiás, ontem teve muita fila com obra, e foi um caos ali na Rua Goiás, o Chico sabe muito bem disso, né Chico? É verdade, é verdade. de fato, até em razão da, das eleições, filas, até a Avenida Ana Costa, enfim, aquilo que já falamos muito no programa de ontem, é aquele programa especial de quase de mais de 13 horas no ar, aqui no Grupo Enfoque de Comunicação e no Jornal Enfoque, uma cobertura especial, um esforço de reportagem, como se fazia no passado, com toda a equipe do Boqueirão News e do Grupo Enfoque de Comunicação, trabalhando e atuando para levar uma boa informação, uma informação precisa, com dados a respeito do processo eleitoral durante o dia e depois a apuração à noite, com a participação de diversas personalidades. Tivemos aqui nos estúdios da Boca News TV o prefeito Rogério Santos, o ex-prefeito João Paulo Papa, entre outras personalidades que também participaram online, como o doutor Gonzalo Vecina Neto, que foi ex-presidente da Anvisa. É, da mesma forma, tivemos a participação do publicitário Ricardo Muti, tivemos a participação do economista Luiz Gonzaga Beluso, entre tantas outras personalidades presentes e que participaram do, do programa de ontem especial de cobertura das eleições. E, como já disse o Fernando, nós elegemos quatro deputados federais, o, o, a deputada Rosana Vale, que foi reeleita, o ex-prefeito de Santos Paulo, Alexandre Barbosa, que foi o mais votado do PSDB. É, da mesma maneira, o, o ex-prefeito da Praia Grande, Alberto Mourão, pelo MDB. E o delegado Carlos Alberto da Cunha, que é aqui da Baixada, pelo PP, Partido Progressista. E deputados estaduais foram cinco eleitos. Tenente Coimbra, do PL, que teve uma votação extraordinária. Também Paulo Mansur, do mesmo PL. Solange Freitas, a jornalista, colega jornalista pelo União Brasil. Paulo Correia Júnior, que foi reeleito pelo PSD. E Caio França, reeleito pelo PSB. Isso significa, viu Humberto, interessante que nós temos hoje quatro deputados. Né? Dois federais e dois estaduais. E, minto, quatro estaduais e dois federais. Temos seis é, deputados hoje. Agora, a partir do ano que vem, teremos nove. Um acréscimo considerável de deputados. E dos quatro, do, dos seis, é, melhor dizendo, deputados que temos hoje, um não foi candidato, o professor Kenny Mendes. Dos cinco restantes, é, todos se reelegeram, à exceção do deputado federal Júnior Bozella. Do União Brasil Este não conseguiu. Todos os demais... Foram reeleitos. Tenente Coimbra, Paulo Correia Júnior, Caio França e Rosana Vale Reires. Quatro, portanto, reeleitos, já que é, é, o Bozela não foi e o Ken Mendes não foi candidato. Então, eu acho que é um belo resultado que nós tivemos, né, Humberto? Ah, com certeza, né, Chico? E isso indicou é, claramente né, uma é, influência direta do presidente Bolsonaro claro. é, na, na região. Né, dessa tendência, né, mais à uhum. direita, né, é, que a gente pode é, verificar sim. Mesmo no caso, é, você citou o caso do Juno Bozella, é, ele teve uma perda expressiva de, de, de, de votos né? Para você ter uma ideia, ah. em 2018, na última eleição, ele teve 78 mil um voto, votos sim. Agora ele teve 34, ele perdeu é, metade, metade dos votos né, é, talvez motivado principalmente pelo período em que fez é, oposição, se tornou uma oposição, tornou oposição ao presidente é, ao, ao bolsonaro e perdeu e você vê que por outro lado é, os, os deputados mais alinhados ao presidente bolsonaro como foi o caso da Rosana Vale né, uhum. que passou de, de, de, de 106 mil votos que ela teve na primeira eleição para 216 mil, quer dizer, ela mais que dobrou a votação, dobrou. sem falar também no tenente de Coimbra aí para deputado estadual que que na última eleição teve 24 mil votos é. e nessa agora teve 209 mil é. votos, né? Então a gente vê mais 200 mil votos é, a mais. É porque foi uma tendência de que é, é, aquele eleitor do Bolsonaro e do Tarcísio ele acabou é, preenchendo a sua cela, sua colinha, com todos os candidatos que estavam alinhados. A essa, a essa tendência e acabou é, carregando é, é, e também pelo trabalho que realizaram, obviamente claro. tem uma cultura do um trabalho realizado na, na região, né? a gente hum. vê claramente isso. O Caio França também que foi eleito, ele, ele teve também uma depreciação né? é, o Caio deixa eu pegar aqui, o Caio ele passou ele teve em 2018 162 mil votos e esse ano ele teve cento e cinco mil. É. Então já foi uma perda, uma também, perda também Que a gente é, nota e, que, e, é, verdade, que é essa tendência É né? o único De um partido que se pode chamar de centro-esquerda é. Eleito pelo PSB é. né? Que também foi bastante é, Afetado Nesta eleição, assim como o PSDB Por exemplo, o PSDB que só elegeu Um, o ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa Que aliás foi o mais votado do PSDB O PSDB aliás Em São Paulo, elegeu apenas Três deputados o Paulo Alexandre Barbosa, o Carlos Sampaio e o Vitor Lipe, que foi prefeito de Sorocaba. Reeleito, ele e o Carlos Sampaio. Ou seja, apenas três deputados elegeu o PSDB em São Paulo, um partido importante, sendo que o PL elegeu quase uma centena de deputados em São Paulo, no Brasil. Quase 100 deputados, 99 por aí, deputados elegeu o PL, o PL. E o PT, que foi o segundo mais votado, um 66, ou seja, um terço a menos do que o PL obteve é, foi de cadeiras. Uma, né? realmente, Porque realmente foi, isso é. mostra claramente. Agora, uma coisa que eu queria tratar com o Fernando, primeiramente, depois com você, Humberto, é uma questão que, que centraliza hoje a discussão, que é a questão das pesquisas, o resultado das pesquisas. E à exceção do nosso... É, Boc News e do Grupo Enfoque, que fez a pesquisa especificamente para Santos e acertou a vitória do, do, do presidente Bolsonaro. Né? Mostrava inclusive a vitória em Santos do astronauta Marcos Pontes. Veja, isso é a pesquisa do Boc News, pesquisa do Grupo Enfoque de Comunicação, acertando e também o Tarcísio como o primeiro colocado. Ou seja, acertou em cheio o, o o grupo Enfoque foco de comunicação, o BocNews, a pesquisa feita em Santos. Agora, nacionalmente, Humberto, o, quem se aproximou mais do resultado foi o Instituto Paraná Pesquisas. Sim. Que é um instituto até considerado de menor importância pelos grandes institutos. Foi muito criticado pelos resultados que apresentava. O Paraná Pesquisas, na sexta-feira, trouxe o seguinte resultado. Lula, 46 e Bolsonaro, 40. Na sexta-feira, antivéspera da eleição, enquanto que todos os outros institutos davam o Bolsonaro lá perto de 30, 32, 33, o Paraná Pesquisa já cravava 40 pontos percentuais para o presidente Bolsonaro e foi o instituto que mais se aproximou. E era o um instituto que, nessa mesma pesquisa, identificava um empate técnico entre o astronauta Marcos Pontes e o ex-governador Márcio França. Já um empate técnico mostrando uma tendência de subida clara do astronauta Marcos Pontes, o que acabou acontecendo né, em, todo, em todo o estado de São Paulo. Então, todos os outros institutos davam uma vitória tranquila, confortável, folgada do ex-governador Márcio França. Então, a questão das pesquisas tem que ser revista, tem que ser é, reexaminada, acho que a população está bem, bem... Já, já... Mas, Chico, nós tivemos a experiência da última eleição, foi a mesma coisa, os mesmos institutos erraram da mesma forma, então, quer dizer, não é que a população já está escaldada. É escaldada é é, já tá o, preparada é, para é, isso. O que há de se lamentar é que nós tivemos realmente, a percepção disso é uma, uma, um engajamento de uma, de uma parte da imprensa que se colocou Sim. também de uma forma, do meu ponto de vista, totalmente é, partidarizada. É. Então, eu acho que assim, esse resultado das urnas, eu acho que deu entendimento de que o eleitor, por mais que possa ser desqualificado, aí, muitos consideram o eleitor, é, é, aquela ideia que o eleitor não sabe votar, muito pelo contrário, eu acho que esse processo de amadurecimento, e aí, independente de quem o eleitor vota, né, mas ele tem as percepções dele Sim. Ele tem a, a forma de ver as coisas Então eu acho que a rede social Também trouxe essa nova panorâmica De você ter uma diversidade de, Uma pluralidade né, hum. De manifestações E o julgamento é feito pelo eleitor Então as pessoas que ganharam né, Elas têm que refletir porque ganharam E as que perderam têm que refletir porque perderam claro. Então não há motivo Aparente que você possa Dizer que a, o eleitor É uma massa de manobra ele não é uma massa de manobra. Eu acho que ele tem é. a percepção dele, individual, que de certa vezes, forma não foi respeitada. Diz que não sabe, que é indeciso e não quer revelar o voto. Agora, é importante também destacar o seguinte, isso mostra... Mostra que pesquisa não ganha eleição, pesquisa as pessoas não devem se deixar levar pelo resultado da pesquisa, Exatamente. nem se influenciar por isso. Chico, Vote nós, tivemos a... Chico nós tivemos um episódio aqui em Santos que deixou bem claro isso, que foi o Ibope, que hoje Sim. é o IPEC, que é IPEC. o remanescente do IPEC, que deu na época, na sexta-feira, na quinta-feira, antivéspera da eleição... Na época ela tem Thelma de Sousa e o prefeito Papa, tem Thelma com 10 pontos percentuais na frente do Papa. 30 mil votos. E a Enfoque, no mesmo dia, divulgou a pesquisa, dando um empate técnico, Isso. que no final se revelou com a vitória do Papa de 1.700 votos. E que ficou até estranho, que depois até. Uh, o surgimento a, de determinados a, institutos, como um empate, razão por exemplo, é que ficou Ibot. evidente, né? Eu queria ouvir agora, Humberto, o Fernando de Maria, que também é um especialista em pesquisa e tal. Viu, Fernando, você viu que o Paraná Pesquisas foi aquele que mais se aproximou do resultado final. Fernando. Sim, pesquisa é. Pesquisa é nunca né? Você tem que entender. E sempre refletir o passado para entender o problema também. Né? Então, é muito difícil você, você fazer qualquer tipo de votação dentro do cenário. Por exemplo, o caso do Paraná Pesquisas, né, que tem uma ele fica, obviamente, do Paraná, ele tem uma atuação forte no, no sul, e sempre o presidente Bolsonaro sempre tem uma votação expressiva, não, não surpreende, ao contrário. Né? Talvez a grande... A grande diferença que tivemos aí para ir para o segundo turno, efetivamente, nesse cenário, foi Minas Gerais, que deu uma vantagem para o presidente Lula, e é claro, isso daí, isso daí certamente vai ser o estado que mais chama Tio... atenção nessa tá disputa eleitoral. Agora, a gente volta a dizer: a gente tem que entender, a gente é, como as pessoas, desde 96, a gente é, tem, sabe mais ou menos algumas peculiaridades. Por exemplo, Aqui em Santos, pelo caso nosso aqui, em Santos, a gente tem uh, o eleitor da 272 e da 273 é muito mais parecido do que o eleitor da 518. Isso também ocorre em todas as eleições, todas as se repete nesse sentido. A gente não pode desprezar uh, a votação que o Bolsonaro teve aqui na eleição passada uma votação expressiva ele tem mais de 55% de votos válidos uh, no primeiro turno. No segundo turno, ele teve aí. 72% dos votos válidos. Nessa eleição, ele houve uma redução, mas ele, ele teve em Santos 48% dos votos válidos, ainda assim um número expressivo. Né? E isso, obviamente, veio a onda. Nossa pesquisa, a gente já identificava exatamente essa onda uh, com, com o avanço do Tarcísio Freitas e também do astronauta Marcos Pontes. Né? É claro que essa pesquisa foi feita e fechada, na segunda-feira passada, ou seja, muita coisa aconteceu, tivemos debate, tivemos horário eleitoral, mas já percebíamos claramente que havia uma onda pró-Bolsonaro, isso é instrutivo. E os institutos, especialmente os institutos nacionais, que não souberam, não captaram exatamente isso é o um trabalho de campo, né? um trabalho de campo que é fundamental, com isonomia, com credibilidade. Isso, eles não captaram isso, e tá o resultado aí agora tem que se explicar. É isso mesmo, Fernando. Mostrando bem a situação das pesquisas. Aliás, agora de manhã, o diretor-presidente da Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, concediu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes e ele exatamente explicava o resultado que o Instituto obteve, lembrando que eles fazem, trabalham muito com pesquisas regionais. Então, eles têm um, regularmente levantamentos regionais. Então, esses levantamentos que eles fizeram ao longo do processo eleitoral, por exemplo, no sul do país, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no estado do Paraná, todos esses resultados regionais mostravam vitória do presidente Bolsonaro. Então ele disse, quando os outros institutos né, indicavam é, vitória é, do ex-presidente Lula em algum desses estados, nós tínhamos certeza que eles estavam errados. E que eles iriam errar, porque nós tínhamos pesquisas regulares regionais, mostrando que no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, o presidente Bolsonaro ganhava até com uma certa tranquilidade do ex-presidente Lula. E os outros institutos insistiam em dizer que o ex-presidente Lula venceria... No Paraná, venceria no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Então, ele falou, nós tínhamos certeza de que eles errariam e nós acertaríamos ali. E isso acabou se revelando praticamente em outros estados da federação. São Paulo, por exemplo. Né? São Paulo, Rio de Janeiro e então. tal. Então, eles tinham certeza de que o resultado seria outro. E, de fato, foi o que aconteceu. E eles se aproximaram mais, porque o Paraná Pesquisas apontou na sexta-feira que o ex-presidente Lula teria 46 e o presidente Bolsonaro, 40%. É, um pouco mais, um pouco menos. Enfim, foi o resultado final. Portanto, eles conseguiram, de certa forma, acertar o, o resultado. Ou pelo menos aqueles que se aproximaram mais do resultado. O mesmo vale, né, Humberto, em relação ao Senado. Né, porque, a exceção do, do, do, do Grupo Enfoque, que já mostrava o astronauta Marcos Pontes na frente do ex-governador Márcio França, que é aqui da região, né? É, o que se viu também que todos os institutos davam como certa a vitória do ex-governador Márcio França. E depois, o que se viu foi a vitória... Não, e todos São, apresentavam né? também o Haddad na liderança. Sim, é, bem lembrado, né? bem lembrado. Haddad dizer, sempre na frente. É, sem contar também no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, então, a barrigada foi ainda maior. Né? <risos> eu acho que lá... Então, isso a barrigada tá daquela. É, né? Eu quero dizer também, Chico, eu acho que a gente também tem que refletir... É, o papel, eu insisto nessa questão do papel da mídia, que é muito importante, até por Sim. força de que ninguém gosta de é, é, verificar que você tem veículos que estão é, se apresentando de uma forma totalmente tendenciosa. Então, é, né? é, de, de nenhum lado é bom. Né? Então, o que a gente acredita acho que esse papel, houve um prejuízo para a imagem, de maneira geral, dos veículos de comunicação, claro. que se agarraram também... As coberturas se limitavam à análise de pesquisas, é, com suposições, isso é isso. Dizer, se passou o mês é. todo. Se reclama todo que se. Ah, não se discute planos de governo, não se discute programas de governo. Também não há estímulo para isso. Ah. Né? Então eu acredito que agora nós temos a oportunidade Sem de dúvida. reaver Muito essa questão. Agora. Eu acho que também, poxa, vamos dar espaço para que se discuta, vamos limitar o debate, vamos limitar ver quem está na frente, essas aladas, fica todo mundo ach, o achismo, né? Quer dizer, é. se reúne cinco, seis jornalistas para ficar, eu acho que é assim, eu acho que o sentimento. Eu, eu é o mais do mesmo. É, é, exatamente. Mais do mesmo. Todos e, comentando não, a mesma coisa. É, e, e essa questão também das, das fake news, eu acho que, por mais que se tenha que você tenha é, é, identificado alguma questão que seja importante ser revelada, mas no momento da eleição que nós estamos vivendo, nada vai colar mais. Né? Porque fica toda, sempre aquela impressão mas por que, que esse assunto surgiu agora e por que toda hora... Eu acho que de ambos os lados. Então eu penso que se a gente tiver um período que nós vamos ter agora aí praticamente de quase 30 dias, Sim. onde se possa realmente discutir as questões que são relevantes, o que vai ser feito para a educação, de que forma, com que recurso, claro. como vai se estabelecer a relação do presidente com o Congresso, do governador com os prefeitos, claro. né, com a Assembleia, como vai se dar isso, né, quais os planos que se tem para a questão do combate à pobreza, né, onde, então acho que é essa é a questão que a gente está esperando. Não é saber se o fulano gosta, se ele está é, amando, ou se o outro quer matar, se o outro dá tiro. Eu acho que essa questão já está bem clara a posição de cada um em relação a isso. As pessoas já entenderam é, e elas levam em consideração... né? O que acham mais importante. Sim. eu acho que no cotidiano da vida do, da, do cidadão, o importante é que ele tenha uma boa educação para o seu filho, um bom colégio, claro, uma preocupação com isso. Uma saúde. Uma saúde que ele possa contar verdade, que ele, quando ele tiver necessidade. necessidade a oportunidade de trabalho, Sim, né, chance de trabalho. Dúvida. Então é isso que a gente tem que discutir. Aí fica essa discussão insana, é né? é, para mim, paranoica. É né E fica Ventira, essa né? coisa de. É uma é... coisa esquizofrênica. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, é interessante essa sua reflexão em. Em torno do papel da mídia, porque o que se via nos, nos telejornais e nos, nos programas de análise, sobretudo na TV, TV fechada, não, na TV aberta, era basicamente o seguinte, não se via jornalismo. O que se via era o seguinte, pega-se o resultado da pesquisa e cada um dos comentaristas tentando explicar aquele número e geralmente era um número assim, a rejeição do presidente Bolsonaro subiu de 35 para 55, um exemplo. Aí cada um daqueles comentaristas analisava o porquê dessa rejeição. Não, a rejeição é por conta do, dos filhos, a rejeição é porque ele disse isso lá no cercadinho, a rejeição é porque... Ou seja, ninguém nunca questionou se esses números da rejeição existiam ou não. Eram reais ou não eram reais? Por quê? Quando você mostrava imagens de eventos da campanha dos candidatos nas ruas, o que se verificava, e qualquer pessoa isenta, e aí uma análise absolutamente imparcial, qualquer pessoa isenta verificaria com clareza que o número de apoiadores, o número de pessoas nas ruas, quando o presidente Bolsonaro ia visitar um determinado estado, era muito maior do que qualquer outro candidato. Então, isso é um sinal que, pelo menos, as pessoas têm que parar para refletir. Espera aí, tá é muita gente na rua, é muita gente participando dos comícios é, do presidente, enfim, das visitas que eles fazem, das motossiadas, que, na verdade, eram ridicularizadas, né? muito mais por piadistas, aqueles comentaristas que são, que são é, quase humoristas, né? ah, ridicularizando aquilo, não sei o quê, blá, blá, blá. E, no entanto, não se dando conta de que o fato mostrava, a televisão, a imagem mostrava uma outra realidade. Uma outra realidade. Então, aquelas pessoas que estavam lá, essas pessoas não existem, elas não é, vão tipo, votar. E, Ou seja, é assim. nunca. E aí a rejeição aumenta. E o número de pessoas nos comícios aumentando. E, e na pesquisa a rejeição também aumentando. Ou seja, era uma coisa insana percebia-se que ali havia alguma coisa de estranho, no mínimo. E os exageros também, né, Chico? Sim. Eu acho que assim, é, você não combate o preconceito sendo preconceituoso. Sim. Né? Você não comprar é, o ódio odiando. Então, eu acho que o que aconteceu é que a imprensa, ela refletiu esse tipo de sentimento, que é uma polarização né? que Sim. se dá naturalmente, é que nem aquela questão das torcidas, eu costumo dizer. é você tem brigas de torcida, elas continuam acontecendo, você vê cada tragédia por Sim. causa do torcedor do Palmeiras agredindo do Corinthians, do Atlético agora agredindo o Palmeiras, você vê isso. Agora, você não, não, não chama aquela pessoa, ah, o cara agrediu porque é o petista agrediu é, o Corinthians, o... você não chama o, o bolsonarista, é. então quem alimentou isso de certa forma também foi a imprensa, que se partidarizou, no meu ponto de vista, não fez o papel que deveria fazer, que é realmente apurar e aprofundar os temas que deveriam ser debatidos, é verdade? Então agora eu acho que é o momento de as pessoas também se redimirem um pouco, claro. refletirem de ambos os lados né, sobre os seus os seus erros, e a tomar a decisão mais certa, entendendo que a coletividade é mais importante. Se a gente Sim. não pensar na coletividade, a gente não vai fazer um país crescer. O Estado também, crescer, os municípios crescer. A imprensa crescer. sai arranhada desse episódio, Sim, porque se baseou o tempo todo o tempo todo nas pesquisas. O tempo inteiro em pesquisas, pesquisas, pesquisas. Este era o... Como tinha pesquisa todo dia, cada uma de um instituto, então era só isso. Só analisando a pesquisa como se o resultado já estivesse definido. Está definido, acabou. Resta saber o percentual, se vai ganhar no primeiro turno ou se vai para o segundo turno. Mas se, se foi é por pouquinho, não sei o que, e no entanto não foi isso. Enfim. Fernando de Maria, gostaria de ouvi-lo a respeito desse tema, que acho dos mais relevantes aqui desse processo eleitoral, Fernando. Chico, eu estou vendo aqui a manchete do um nesse isso, é. isso me preocupa também, a gente também tem que ter muito cuidado nesse aspecto. Aqui a manchete diz que o líder do governo, que é o Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde também, apresentará projeto de lei que criminaliza as pesquisas. A gente tem que ter muito cuidado com isso daí, que pesquisas que ultrapassarem a margem de erro podem pode ter a criminalização em relação a isso. Eu acho que isso tem que ser levado também muito cuidado, é uma preocupação também, que a gente começa aí um, indiretamente uma questão de censura também. Eu acho que tem que ter uma, uma análise aí nesse aspecto, mas criminalizar, tornar crime aí, eu acho uma coisa bem complexa Sim. nesse sentido. E voltando a nossa pesquisa, só para a gente identificar que vocês tinham falado, a gente tinha colocado justamente esse ponto a respeito dos votos válidos. Aí, o Felipe, se puder colocar aí também, para os nossos internautas, tem dois momentos no um texto que a gente publicou da pesquisa, que foi concluída na segunda-feira passada, diga-se de passagem, né? ou seja, quase uma semana antes das eleições, a gente já mostrava uma aí muito significativa, e mostrava exatamente, não sei se o Felipe pode colocar aí, a respeito, você se dá para ler muito bem. É. Ah, tinha um parágrafo muito claro. Eliminando os votos brancos e nulos, Bolsonaro teria no, no momento, ou seja, na segunda-feira passada, ah. 44% dos votos válidos contra 40,9% de Lula, aqui em Santos, tá? quase no limite da margem de erro. Bolsonaro teve 48,16% e Lula 37,87% o que mostrava claramente essa tendência, ou seja, Bolsonaro estava se distanciando e crescendo cada vez mais, enquanto Lula ficando um pouco mais para trás. Então, isso era um fato aqui em Santos e a pesquisa registrou isso. Para o governo do Estado, aí é uma outra tela que ele pode colocar, colocava também essa situação dos votos brancos e nulos. O Tarcísio de Freitas, que acabou uh, vencendo, pelo menos no primeiro turno, mais votado no primeiro turno para o governo do Estado, tinha, tinha na época 41,7% Haddad, 35,2% e Rodrigo Garcia, 20,2%. Na prática, aconteceu em Santos, Tarciso, 46,22%, Haddad, 33,17% e Garcia caiu para 16,89%, um pouco abaixo da margem de erro. O que a gente pode entender nesse aspecto? Muita gente que iria votar no Rodrigo Garcia acabou migrando, talvez, para... O, o Tarcísio de Freitas, o que deve se repetir ainda mais, com mais intensidade, no segundo turno, pelo menos na cidade de Santos. Então, são esses números que mostram aí muito claramente os caminhos. Eu volto a dizer, o passado ajuda a gente a entender o presente. E isso acontece muito claramente nas pesquisas. O que me preocupa é essa questão de criminalização de pesquisa. A gente tem que ter muito cuidado. Acho que tem que ter muita seriedade nesse sentido. Tem muita claro. pesquisa, muito instituto que foi Acabou de ser criado, tem muita picaretagem. também. está cheio de picareta por aí. A gente tem que ter muito cuidado para não virar censura também nesse sentido. Minha opinião, é pelo verdade. menos nesse sentido. Os institutos sérios têm que ser tratados devidamente, com seriedade. Eu acho que tem de picareta aí que tem que... Chico, sinceramente, com todo respeito, eu acho isso uma, uma babuzeira, porque acredita quem quiser. As pessoas têm a experiência já, já reveladas aí nesses anos todos, sabe Acredita quem quiser na pesquisa. É. Eu acho que essa que é a é, grande mas acaba, questão. É agora, assim, querer as pessoas, criminalizar, é, as eu acho que senso. nessa agora, questão de que, que vezes, vezes, quiser limitar enfim. também direito de liberdade de expressão, é. né? que estão querendo aí insistentemente querendo limitar direito de liberdade de expressão, é. eu acho assim, as pessoas tratam os, os eleitores como se fosse é. o hum. criança do primário. Pô. Eles deram uma demonstração agora de que não acreditam. É. Temos, temos já, já aqui... Online, a deputada estadual eleita Solange Freitas, é isso, Felipe? Ela está aqui online. Solange, bom dia. Parabéns. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, deputada. Parabéns pela eleição. Foi uma belíssima votação. Tá é certo? É uma votação extraordinária mesmo. E agora é uma estreante na Assembleia Legislativa. Qual é a sua avaliação, a sua expectativa, Solange, para o início desse novo mandato agora, dessa nova fase na sua vida? Olha, quero agradecer muito o convite de estar com vocês. E olha, é, eu fiquei muito feliz com os 81.870 votos que eu tive. Estou muito feliz com esse resultado, porque são as pessoas que acreditaram no nosso projeto. Agora a gente quer fazer um mandato voltado para a população um compromisso com Deus que eu tive. Eu não prometi nada para as pessoas, eu só me comprometi a trabalhar. E o meu compromisso com Deus é que eu possa ter bastante sabedoria, discernimento e saúde e fazer um mandato voltado para a população. Para continuar dando voz, como a gente, como jornalista, da voz das pessoas, como deputado estadual atuante, que a gente continue dando voz às pessoas, que cobre o governo do Estado, seja o governador que for, mas que a gente esteja lá cobrando as melhorias para a população e lutando para que os problemas sejam resolvidos com projetos de leis ou fazendo com que as leis efetivas sejam cumpridas. Eu estou muito feliz, bastante, depois de uma eleição conturbada que eu passei em 2020, quando eu decidi sair do jornalismo e vir para a política, por toda a violência que eu sofri, psicológica, física, uma violência política, uma violência por ser mulher na política, e agora a gente está coroando esse trabalho. E não é um mandato meu, é um mandato voltado às causas de quem menos tem voz no poder público. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um belíssimo trabalho e como mulher, uma mulher da região, uma mulher representando São Vicente, representando a Baixada, Vale do Ribeira, na Assembleia Legislativa e buscando recursos para ajudar a melhorar a nossa vida aqui na região. Muito bem, Solange. Olha, parabéns. Nós teríamos muito para conversar com você, mas sabemos que você também tem uma série de compromissos agora, mas de qualquer maneira era mais o registro e para que recebesse os parabéns pela vitória e desejar a você um grande mandato e desde já convidá-la para voltar aqui na, no, no, no Jornal em Foque para nos conceder uma entrevista mais detalhada a respeito de seus planos, enfim, projetos como deputado estadual pela União Brasil. Parabéns, Solange, muito obrigado pela sua participação. viu eu que agradeço e pode ter certeza, eu vou estar sempre disponível, que vocês precisarem é, para entrevista, para ajudar as pessoas, eu vou estar de portas abertas, gabinetes abertas para vocês, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Solange. Beijo. Muito obrigado ao colega jornalista Solange Freitas, deputada estadual eleita pelo União Brasil. Valeu, Solange, muito obrigado.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 O dia seguinte da eleição de ontem, eleição que nós estamos analisando com os colegas jornalistas Humberto Chalube e Fernando de Maria, diretores do Grupo Enfoque de Comunicação. Acabamos de ter a participação da deputada estadual Solange Freitas, eleita pela União Brasil. E agora eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso. Música e agora, Celso Vernizzi. O aumento Tempo. Olá, amiga, olá, amigo. É, começa mais uma semana de muita instabilidade. Vai, volta, vem. Essa chuva, essa umidade, tudo colabora para a manutenção das condições de chuva, principalmente no litoral, na capital e em parte do interior paulista. Tem períodos de melhoria depois de amanhecer com chuva no interior do estado entre o centro paulista e o Paraná, depois a tarde é que vai chegar até o norte. E pode chover forte no litoral e na capital entre a tarde e a noite. Temperaturas estão aí subindo gradativamente durante os períodos de melhoria e isso acumula com a umidade condições de chuva, nuvens para chuva entre a tarde e a noite. Portanto, é bom estar prevenido, minha amiga, meu amigo. Um abraço a todos! Muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões. Muito bem, Alberto. Temos, oh, Felipe, temos, temos vídeo ainda de, de candidatos eleitos? Podemos soltar, por favor? Temos aí vídeo de dois deputados federais eleitos, Alberto. Vamos ver, por favor. Eu Pessoal, agora é a vez do Facebook aqui agradecer. Não? Que não? Aqui é o Insta. Ah, agora o Insta, mais uma vez. Facebook. Dose dupla, né? Vitória é tão boa que a gente tem que comemorar várias vezes, está só começando. Mas agradecer aí o pessoal que está nos acompanhando no Face. Vitória maravilhosa, vitória do trabalho, do resultado, de quem faz um trabalho baseado no resultado, como a gente sempre falou, né? Eu tivemos a oportunidade de participar de uma eleição aí polarizada, como a gente viu no Brasil todo, né? a eleição presidencial acabou é, regrando aí o comportamento dos eleitores do Brasil inteiro, e aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, a gente prevaleceu com muito trabalho, 170 mil votos, agradecer muito as milhares de pessoas que acreditam no nosso trabalho, Quinta vitória consecutiva, muito orgulho né, da nossa trajetória de trabalho e resultado. Agradecer a todas as cidades do estado de São Paulo que nos deram a oportunidade de receber essa votação expressiva. Fui o deputado mais votado do PSDB no Brasil, do meu partido, no Brasil todo. Um orgulho muito grande e um muito orgulho também de mais uma vez ter sido deputado mais votado na cidade onde eu cresci, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu construí minha trajetória, a cidade de Santos aqui. Ganhamos primeiro lugar. 170 mil votos é, em todo o estado Agradecer muito a confiança Estou muito feliz Principalmente porque eu ganhei uma eleição Nós ganhamos né, com a coerência né? Eu sempre disse que o importante Era o resultado Independente de quem ganhasse essa eleição para presidente que é dessa forma que eu Construir toda a nossa campanha, né? e baseado naquilo que eu acredito Eu acredito que a gente tem que trabalhar pelas pessoas, independentemente de quem seja o eleito Lógico que a gente vai ter as nossas posições, lógico que eu vou defender os meus candidatos Agora, segundo turno, não é quem você escolheu, é quem você rejeita, né? é quem sobrou Então nós vamos é, fazer as nossas escolhas mas, né, é muito importante e eu, por grande, representar é, a nossa Machada Santista, o nosso Estado de São Paulo e Brasília. Orgulho muito grande dessa vitória, agradecer todo o nosso time, agradecer as pessoas que acreditaram, agradecer as pessoas que caminharam com a gente em toda essa trajetória e dizer que esse compromisso que nós temos de trabalho e resultado permanece. Vamos para Brasília para representar São Paulo ao altura do que o nosso Estado merece coração. Muito obrigado a cada um de vocês. Né? Milhares... Muito bem, aí está a manifestação de, durante a comemoração da vitória do ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa, deputado federal eleito pelo PSDB 170 mil votos, como ele mesmo disse, o mais votado do PSDB. O PSDB aliás teve um desempenho muito ruim nesta eleição, elegeu apenas em São Paulo três deputados. O PSDB tem hoje na na última elegeu 14 deputados em São Paulo, e dessa vez apenas três. Dois reeleitos, Carlos Sampaio e Vitor Lippe, e um novato, Paulo Alexandre Barbosa, que aliás foi o mais votado do PSDB em São Paulo. Aí está, portanto, a comemoração da, da, da vitória ali na, no, no Valongo, né, no Centro Histórico de Santos. Está a manifestação, de, tivemos algum probleminha lá de edição, o prefeito foi gravando no Facebook mas de qualquer forma aí está a manifestação dele temos mais uma manifestação também Felipe a senhora da deputada Rosana Vale ela também também se manifestou mas de qualquer forma quando for no encontro pode ser então vamos lá deputada Rosana Vale deputada federal eleita reeleita Rosana Vale pelo PR Muita gratidão. Gratidão para a população da Baixada Santista, do Vale do Ribeira, do Litoral, que votou em mim, que reconheceu meu trabalho, que acompanhou. Não tenho palavras para agradecer. Eu sei que a gente vai deixar um legado para a nossa região. A gente está mostrando que a política tem jeito sim. Eu fiz um trabalho sério, com transparência durante quatro anos. A população viu. Sofri bastante. Sofri muito com a má política. na campanha então nem se fala Mas isso é passado, a população me acompanhou Viu e reconheceu Eu só tenho a agradecer E dizer que eu vou trabalhar ainda muito mais Durante os próximos quatro anos portanto o depoimento da deputada federal reeleita Rosana Vale do PL É uma, uma votação também muito expressiva, né, Humberto? Enfim Rosana Vale, Paulo Alexandre Barbosa e tivemos ainda, tem mais, elegemos ainda o ex-prefeito da Praia Grande, Alberto Mourão e o delegado Carlos Alberto da Cunha, o delegado da Cunha, que também é um candidato que teve uma bela votação e que surgiu gravando vídeos de ações dele como policial junto a no combate à criminalidade, enfim, ganhou muita visibilidade o delegado conhecido como delegado da Cunha. São, portanto, todos os deputados federais da nossa região, dos quais apenas o delegado da Cunha e o prefeito Paulo Alexandre Barbosa são novatos na Câmara dos Deputados, porque o prefeito Alberto Mourão volta à Câmara depois de um mandato que ele teve como deputado federal no início da sua carreira, quando ele foi, candidato, foi deputado federal por um mandato. Muito bem, já no caso dos deputados estaduais, Fernando, Humberto, nós temos duas uh, novidades. Né? A, a colega jornalista Solange Freitas, que já deu o seu depoimento aqui para o Jornal em Foque, e também Paulo Mansur, que é sobrinho do deputado, ex-deputado ex-prefeito Beto Mansur, que também do PL. Os demais eh, se reelegeram. Tenente Coimbra, Paulo Correia e Caio França. Então, são os dois estreantes na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E interessante também, Humberto, depois eu queria até ver com o Fernando, confirmar isso, porque uh, duas vereadoras de Santos a ex-prefeita Thelma de Souza e a, e a vereadora Aldrey Cleis foram muito bem votadas. Uma do PT, a outra do é. PP. Foram muito bem mais, votadas. É, né? Mais de 50 mil votos cada mais uma. De 50 mil votos cada uma. É, no caso da, especialmente da Audrey, como é, primeira candidatura dela à Assembleia Legislativa, e obtiveram uma boa colocação estão estão na, na suplência. Me Sim. parece, Fernando, depois o Fernando pode até confirmar, que tanto a vereadora Thelma quanto a vereadora Audrey estão na segunda suplência dos seus respectivos partidos. É isso mesmo, Fernando? Exatamente. Chico. As duas que ficaram aí na segunda suplência, a Audrey, e 17 votos, e até uma 58.879 votos. As duas estão na segunda suplência dos seus respectivos partidos. É claro, vai depender de uma série de situações aí que pode acontecer. Se o Fernando Haddad ganhar o governo do Estado, há uma possibilidade de alguns deputados eleitos possam assumir aí a, a, a, algo. Mas, caso isso aconteça, aí já fica uma situação mais, mais complicada. E parece, hoje eu estou apurando também a delegada Raquel. Foi candidata do PL, também estaria na segunda surpresa. Estou acompanhando aqui para verificar se isso procede mesmo. A delegada Raquel, que era candidata. Também, da... A da Praia Grande, né, Fernando Da Praia Grande. Na realidade, ela. Não. Eu acho que ela é de Santos. De Santos. Eu tenho certeza, inclusive. Ela é presidente do sindicato dos policiais civis. Sim. Aqui da, da, da, da Baixada. Baixada. Então. Se, se for o caso, nós veríamos três uh, mulheres, né? como suplentes e com possibilidade de, de assumir. É, isso assumir pode facção, até né? depender né, dos acordos que vêm por aí, claro, né, Chico? Eu claro. acho que assim, agora vai entrar numa fase também que os candidatos vão começar a se articular com os deputados eleitos, com os Sim. prefeitos, no caso do Estado, né? E isso pode ter uma conjugação. Por vezes já não é comum que os deputados assim, bem votados até ocupem cargos do governo, Sim. né? Então... De repente, um cargo que seja ocupado por um deputado eleito abre vaga para quem está ah, na suplência. É claro. Então, isso até dentro do processo de, de composição de governo é uma possibilidade. Então, é, não vejo a, é, assim, é, que é impossível que ambas, tanto, que ambas até, dependendo assumam. de quem seja claro, o, o eleito, governador, né claro. seja o Haddad, seja o Tarciso, é, possam vir ocupar aí o, culpa, o, claro. a, o cargo... É. Né, nessa, nessa legislatura, mas já provou, né, por exemplo, provou o caso da, do grande recalque que a Thelma ainda tem, ainda né, tem grande né? é, acervo de votos que se mantém fiéis a ela, e a Audrey dentro da cidade com uma nova liderança, uma, nova liderança, né, uma, surge, uma mulher importante. também que vem surgindo junto com a Rosana é aí. São as mulheres que já agora estão ocupando os espaços. Né? E a Solange agora as também. Três, as três é, colegas as, jornalistas. As é, é, três colegas jornalistas. né? <risos> de qualquer maneira, Roberto vale, vale aqui é, ressaltar, aqui em nome do Grupo Enfoque, parabenizar tanto a, de, de, a vereadora Thelma quanto a vereadora Aldrin pelo belo desempenho a grande votação que ambas obtiveram. Sim. Porque a gente sabe que não é fácil, é uma eleição dificílima. Nós tínhamos muitos candidatos a deputado estadual e ambas conseguiram uma boa votação e tudo indica, tomara, que elas consigam alcançar a, a, a titularidade na Assembleia Legislativa. Inclusive, o PP, também a, a... PP da Aldre é, já estava coligado com o Tarcísio de Freitas. Né? O, Sim. O, o, é. se, o, de qualquer forma, se não vai coligar, provavelmente agora. Provavelmente. Né? É. E aí pode ser que haja um. São partidos mais alinhados. Mais né? alinhados à, à direita com a candidatura Tarcísio. Nós tivemos também aqui o Chico Setaportes, <risos> né? Chico, que é do Ele teve 13 mil votos, né? Então. E o Ivan Sartori também, que é. foi candidato a prefeito com 25 mil votos. Também dizer, foram também, bem são votados. Votos, são votos expressivos. Também então, foram bem votados. O Chico do Setaporte, candidato a deputado federal pelo PT. E o Ivan Sartori também, candidato a deputado federal pelo Avante. Tivemos também a, a participação na eleição é, do ex-deputado do ex Vicente Cassione, Sim. que foi candidato pelo PL a deputado estadual e obteve cerca de 10 mil votos, Sim. o deputado Vicente Cassione do PL entre outros é, nomes que a, a listagem ainda será publicada de todos os candidatos Sim. da região. Vale destacar nesse sentido, viu? Aí do ponto de vista nacional Humberto, eu queria o teu comentário e também o do, do, o, do Fernando que é algumas coisas curiosas né? o general Pazuello Lembram dele, né? Foi ministro da Saúde, Sim. presidente Bolsonaro e tal, elegeu-se deputado federal pelo Rio de Janeiro, né? General Pazuello. E também o ex-juiz o, o, o, o Sérgio Moro, né? senador pelo, pelo Paraná. Paraná, e também a, a esposa do, do, do senador Moro eleito, né, Rosângela Moro, também elegeu-se deputada federal por São Paulo, claro. né? E o promotor de justiça Deutando Dallagnol, do Paraná, que foi um dos Sim. promotores principais da Operação Lava Jato, foi o mais votado deputado federal do Estado do Paraná. Sim. E a também tivemos também, também é, o vice Mourão, Sim. eleito senador, né? a ministra Damares também eleita senadora. A ministra Tereza Cristina. Cristina. Quer dizer, é, a gente nota que foi realmente... É, o governo eu... Bolsonaro muito bem representado, o astronauta Marcos Ponce, o próprio Tarcísio, enfim, o Onyx Lorenzoni no segundo turno contra Luiz Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Ou seja, um grande número de ministros... Do presidente Bolsonaro que se elegeram e além daqueles que ele apoiou né, abertamente. Então, Agora, é, o, o, o bela, fato João, curioso é... do meu ponto de vista, Chico, é, é Minas Gerais. É. Porque lá você teve o governador reeleito, Zema, né? Sim. É com uma boa margem, até Sim, quase turno, né? 60% dos votos. E você teve o Lula que é, em, é, Apoiado, contra o candidato do PT, é, né que, é, que era o Calil, o Calil e para presidente o Lula foi vencedor. Foi vencedor. É, Mas também não houve o apoio, me parece que de é explícito, é. Assim, do Zema ao Bolsonaro. Por isso que eu acho que, que, que ali vai ser que, como sempre, né, Minas, quem, quem é. ganha em Minas ganha a eleição, né? Vai ser importante, porque vai ser uma... Minas uma, vai ser o centro das eu atenções. Eu acho que o, Minas é, realmente, porque é, é interessante, a gente sabe do papel que a máquina tem nesse processo. Né? Claro. E aí fica essa dúvida, né? se, se vai ser uma adesão né, do governador do Como da é que Zema, o governador que lado Zema vai se posicionar. do Partido Novo também, que no meu ponto de vista, o Partido Novo também saiu dessa eleição... É, é, é, um pouco mais forte, né? Um pouco né? mais forte, é verdade. Teve mais exposição, quer dizer, trouxe A novas candidatura à presidência da república também deu exposição. Sim. A candidatura ao governo de São Paulo, com o deputado federal Vinícius Poit, também deu exposição. Sim. Enfim. Realmente, como de você, vai ganhando aos poucos É um partido que vai crescendo aos sim, poucos sim. Né? Então, essa, essa é, uma, é uma realidade Agora, o PSDB, por sua vez, está pagando o preço da confusão que sim, se estabeleceu né? O PSDB saiu, acho, acho a grande, que... saiu praticamente arrasado Exatamente. dessa eleição Ter feito uma prévia, com, elegendo um candidato né, Que é o governador se você Dória, vê, E depois é, desistindo da candidatura desistindo. Foi um fiasco, fiasco que você falou Aliás, o PSDB tem hoje em razão da legislatura anterior, evidente, 54 deputados na Câmara Federal. 54. Hoje, a partir de 1 de janeiro, terá 10. Então, o PSDB cai de 54 parlamentares para 10 parlamentares. Ou seja, dos quais 3 são de São Paulo. Então, veja aí, por aí se verifica o resultado Exatamente. desastroso para o PSDB. Além de ter perdido São Paulo, embora esteja no segundo turno no Rio Grande do Sul, mas São Paulo sempre foi o carro-chefe é, tucano na política nacional. É. E com isso, realmente. Fernando, eu gostaria de ouvi-lo, Fernando. Vai ter muita gente enviando currículo aí, viu? Muita <risos> gente, depois de tanto tempo né, à frente do governo do Estado, que raiz. Muita gente vai. É <risos> vai estar enviando o currículo Mas eu concordo aí com o Saluber a respeito, especialmente de Minas Gerais. Minas Gerais vai ser o fiel da balança e de o segundo turno. Uh, o, o, a questão do, do PSDB é emblemática, Eu acho que se a, a eleição de 2018, a onda bolsonarista, principalmente o PT, agora ela, ela, além de atingir de certa forma o PT, mas principalmente o PSDB, aí varreu de vez essa possibilidade que tinha dessa dicotomia entre PT e PSDB, e vinha lá desde os anos 90. Então, agora de vez, a PL, que é o PL que é o Partido da Vez, né? é, já foi o PSL, e aí isso acaba, de certa forma, de certa forma nesse sentido. Eu gostaria só de agradecer aqui a participação do Aldo Neto aqui. Agora ele se pergunta se a Baixada Santista é a capital da Bozolândia, foi os votos da Pascoal. Aí Ele também briga com o Márcio França, que sempre fala que foguete não tem ré, e por isso o astronauta venceu. E ele fala também sobre pesquisas, que devem ter seus resultados privados proibidos, não na sua realização, mas na divulgação. Qual é o interesse social da divulgação? O Paulo Eduardo Costa também, agradecendo aí, esclarecedor o programa aí. Obrigado, Paulo, por você participando conosco aqui. São alguns uh, dos nossos Bom, depoimentos aqui, o Aldo, uh, lembrando também que é o terceiro mandato do Mourão. E as deputadas, as, as candidatas aí, as vereadoras, estão realmente na segunda suplência. Muito bem. aqui. O Data Aldo aqui já trazendo informações. Aldo, agradecimento <risos> a alguém que participou ontem também, é até a noite, do nosso programa. Muito importante a participação. Eu peço a licença de vocês, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida para o último bloco do Jornal Enfoque Manhã de Notícias. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal Enfoque Manhã de Notícias.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 Boque News. Informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foco, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foco, Manhã de Notícias. E agora para o último bloco do programa desta segunda-feira, 3 de outubro, dia seguinte das eleições, é, e tudo aqui, monopolizaram todas as atenções do país. E agora, Humberto, nesse último bloco, já falamos bastante sobre toda a situação presidencial, de governadores, de deputados, enfim, mas eu acho que cabe uma pergunta final para você e para o Fernando, que são especialistas, que acompanham a vida política é, brasileira e, sobretudo, a vida política regional há muito tempo. 2024 já começou, Humberto Chalube? já havia começado, né? Inclusive as ligações de força, né? já havia começado. Acho que aqui em Santos, principalmente a eleição municipal, já cria uma perspectiva muito interessante, porque você tem a Rosana Vale agora com uma nova liderança consolidada, né, pelo claro. número de votos que teve, né? Sim. Você tem o Paulo Alexandre também que é consolidado na cidade, tanto é que ele Sim. tem mais votos aqui do que ela, mas ela, se no caso uma vitória do Tarcísio, Sim. que eu acho que tem grande probabilidade, até porque o eleitor do Rodrigo é um perfil mais anti-PT. Mais anti-PT, Mais, antes PT, né? claro. mais anti -PT, a gente tem Deve vários, caminhar, deve caminhar tanto é que o Tarcísio. O interior do Estado inteiro né? votou contra é, o PT uhum. e, e nós tivemos em São Paulo, somente na capital, a, vitória, a do vitória, do vitória do Haddad. Então, eu acho que a probabilidade é muito grande. Sim. Então, você terá um governador... Né? alinhado ao, ao, ao, a, ao Bolsonaro, Bolsonaro né? se caso o Bolsonaro venha a vencer, né? pode ser também uma possibilidade, você vai ter aí uma candidata com uma força muito grande né? diante de um quadro de um PSDB que eu acho que vem sofrendo um desgaste. Né? É verdade. Agora, por outro lado, a cidade é outra eleição. É, se estabelece Agora, as forças o... é, municipais. Sim, né? uma é, rele... é uma outra realidade. Você falou no, do no deputado eleito Paulo Alexandre, que foi prefeito e tal, mas o prefeito Rogério Santos, que aliás esteve aqui ontem no programa e na semana passada ele também participou e ele revelou pela primeira vez que é, é candidato à reeleição sim. neste em 2024. Portanto, sim. Vai se dar o um embate entre Rosana e Rogério, será? Sim, há grandes possibilidades, né, Chico? Eu uhum. Acho que é natural, às vezes. Isso vai depender muito das composições, né, Chico? Sim. Eu acho que até lá tem muita água também para rolar, né? É verdade. Nós tínhamos a perspectiva na época do Paulo Alexandre também, né, do Sim. segundo turno, que no final não se confirmaram, alguns candidatos que eram para disputar no disputaram. Então acho que isso vai muito do que acontecer durante esses próximos anos, né? Vai, ter muito, vai ser muito interessante também a gente observar. Mas de qualquer maneira já começou. Ah, já começou. <risos> né? Já tinha começado As antes. articulações. Ah, já tá... tinha começado antes. Né? <risos> tá já, muita gente já escolheu a canoa, né? Tá certo. Agora mesmo. tem uns que foram numa canoa que está com é... um o motorzinho mais forte. Agora tem uns que furou a canoa. É... Aí, que tá, é... que a água está tá entrando na canoa é... e está difícil lá com a lata. Está né? é complicado. <risos> Ô, Fernando, o que, que você acha, Fernando? Você concorda que 2024 já começou, Fernando? Tanto é que já começou que, nos bastidores, a Câmara já servem, né? <risos> Daqui a um mês, nós vamos ter eleição na Câmara Municipal. E, é claro, se assim você tem uma larga experiência aí política, é importante definir aí quem será o futuro presidente da Câmara, quem será a futura mesa da Câmara, justamente vai estar à frente do papel do Legislativo, justamente vai estar à frente... Eleições. 2020, e das eleições. das eleições de 2024, né? Inclusive, ontem entrevistamos dois ex-presidentes da Câmara, o Adilson Júnior, né, que confirmou uhum. que a eleição vai acontecer na primeira semana de novembro, né, também o ex-presidente que nunca mais, obviamente, na vida política, né, não na vida partidária, na vida política, claro que ele está, sim, sim, sim. e o vereador Cacau Teixeira, que reforçou que se ver. coloca à disposição sim. como nome forte nesse sentido. Eu gostaria até de fazer uma análise aí interessante. Nos bastidores, três nomes aí podem ser nomes que podem, obviamente, se, serem candidatos aí à Presidente. Câmara Municipal do próximo ano. Primeiro, o próprio Cacá Teixeira, né, que é do PSDB, partido do prefeito, e ele, obviamente, já falou, ele reforça que é o terceiro mandato, nunca ocupou qualquer cargo na mesa diretora, então isso é um fato, isso é importante, que ele reforça isso, é um nome forte nesse sentido. Segundo, o próprio nome do, do vereador Fabrício Cardoso, do Podemos, que é o um nome que surge aí numa composição, enfim. E o terceiro, que nos bastidores era muito comentado, era o no, é o nome do vereador Rui de Rosses, que já foi presidente da Câmara. No uhum. entanto, a gente tem que salientar que o próprio deputado, se você entrar no WhatsApp do deputado, do vereador, desculpe, ele apoiava Júnior Bozella, uhum. que é do outro partido, né, do partido dele, inclusive, né, que é do União. Brasil, que não foi reeleito. Então, eu particularmente acho que essa chance aí do Rui, eu acho que ela diminui um pouco, porque nos bastidores a gente tem informação que uh, já foram a, a, a, a amizade, aí, o carinho entre o Rui de Rosses, que já foi líder de governo né, do ex-prefeito Paulo Alexandre, com o próprio Paulo Alexandre, já foram melhores. Então, isso, essa, esses bastidores aí podem indicar aí que, hum. que o Senado se vislumbra para 2024, já começando na eleição da Câmara daqui a um mês, exatamente na primeira semana é. de novembro. Essa é a previsão aí que está se colocando aí nesse sentido. Vamos acompanhar com atenção os desdobramentos para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal nesse embate entre Carlos Teixeira Filho, Cacá Teixeira, Fabrício Cardoso e Rui de Roses. Quem é que vai se apresentar efetivamente com mais condições de presidir a Câmara? Porque para isso precisa ter voto. Né? Vereador, eleição na Câmara, vocês são apenas 21 votos. Né? É. então é, ninguém tem ninguém que... né, não tem ninguém sequestrado É, agora hoje em dia Hoje em dia é coisa, coisa diferente No passado até sequestro havia Sequestrar o candidato a <risos> presidente né? Para não, não votar, votar. É. Olha, as histórias da Câmara Municipal de Santos Valem, sem dúvida nenhuma Um compêndio é. é nenhum, vale é um Mas de qualquer forma Mais uma eleição agora em novembro E já com, olhando com olhar Em 2024 porque a presidência da Câmara é muito importante no processo eleitoral sucessório em Santos. Muito bem, Humberto, muito bem, Fernando, algo mais a acrescentar? Então, vamos, Senão, aguardar. vamos aguardar os desdobramentos e continuar acompanhando todo esse mês de outubro, com entrevistas, enfim, com análises, o processo eleitoral, o segundo turno da eleição presidencial. E, é claro, o segundo turno da eleição no estado de São Paulo para governador. Assim, chegamos ao final, contando hoje com a participação dos colegas jornalistas Humberto Saludo e Fernando de Maria, diretores do Grupo Info, que analisaram o resultado das eleições em primeiro turno das eleições gerais do Brasil de domingo passado. Queria agradecer muito a equipe técnica, sobretudo em nome do Felipe, e vocês, amigos internautas, pela audiência qualificada de sempre.